Bem-vindos aos dias do PRO de Lujá uh, o meu nome é Pedro Ribeiro, estou acompanhado do meu colega um, Sérgio Paulo, estamos aqui em representação da Danosa e vamos fazer uma exemplificação da de aplicação de, de, de sistemas betuminosos de ok? Começaremos por um, aplicar os sistemas em um plano horizontal e depois iremos simular duas formas de rematar verticalmente uh, o sistema de imprimabilização. O primeiro passo é executarmos o corte uh, à medida da nossa banda de reforço, que vai reforçar entre a ligação entre a horizontal e a vertical. Previamente à, um, previamente à aplicação desta membrana e, e a dar início a esta execução, por questões de, de timing, já executámos. A aplicação do primário. O primário uh, está ali representado e é o Coridan, uh, naquelas caixas que vocês podem ver, e foi previamente aplicado sobre, este, sobre, este, sobre esta plataforma de simulação. Okay? Neste momento, o meu colega está já a executar a aplicação da, me, da, da banda de reforço. Ela tem 32 cm uh, e vai ser aplicada para fazer e reforçar a meia cana entre aquilo que é a superfície horizontal e a superfície vertical. Assinalar também que antes ou para simular uma meia cana que normalmente em obra é feita com uma, uma argamassa de base cimentícia, nós executamos uma meia cana em mastique para eliminar o, o encontro a 90 graus e aumentar a durabilidade da tela pela, pelo, pelo, pela maior uh, curvatura que tem. Okay? Ok, o primeiro passo desta aplicação está executado, está aplicada à banda de reforço. Uh, agora vamos passar à aplicação do sistema em contínuo, dizer-vos que existem vários sistemas de aplicação, nomeadamente flutuantes, ou seja, sem as telas aderidas ao suporte, uh, semi-aderente, ou seja, uh, aderida por, por linhas e totalmente aderida. Nós o que vamos simular hoje é um sistema totalmente aderido, aderido ao suporte. Um aspecto importante a ter em conta é uh, o tamanho, a largura da junta de sobreposição. A junta de sobreposição longitudinal, ou seja, na maior secção da membrana, deve ter cerca de 8 cm, a marcação vem no próprio rolo, e a junta transversal, que nós não vamos simular aqui por questões de timing, deve ter 10 cm. A junta transversal é quando chega, por exemplo, vamos simular que este rolo termina aqui, ele terá que ser superposto, Uh, para a frente e isto seria a junta transversal. A junta longitudinal, que é o que vamos simular, é aquela junta ali que está marcada uh, aos 8 cm, ok? Aplicada a primeira linha da membrana, vamos agora executar a sobreposição e aplicar a segunda linha da membrana. É importante que essa membrana venha e se prolongue até muito próximo do encontro com a vertical. Okay? Um, a aplicação desta banda de reforço permite uma, um, um reforço da própria junta e o aumento da durabilidade das, das próprias, das, do próprio sistema. Depois já vamos ver mais à frente como é que ele é acabado e o porquê de ser acabado dessa forma. Um aspecto importante também, nós aqui vamos simular um sistema com duas membranas com acabamento plástico, isto é, sem terminação, a xisto, a ardósia mineral, isto significa que são sistemas para não ficarem visíveis ou expostos aos raios UV. Se assim fosse... A membrana superior teria que ser uh, terminada com, com, com xisto. Okay? Uh, bem, está aplicada agora, uh, ou está simulada, a primeira camada do nosso sistema imprimabilizante bicamada, vamos simular agora a integração da segunda camada do sistema. Este é um sistema composto por, por, por duas membranas botuminosas, uma glasdane 30 p plástico que vocês podem encontrar aqui no Lohan Merlin, à base de fibra de vidro e com 3 kg por metro quadrado. Fibra de vidro é uma armadura que lhe confere estabilidade dimensional, no entanto, todas as prestações mecânicas vão ser oferecidas por esta membrana que nós vamos colocar por cima, que será então a segunda camada. Essa, por sua vez, já se chama Sterdan 40P Elast, caso não tenha xisto, que é este caso, ou Sterdan 40GP Plast, caso uh, tenha xisto. Um, essa sim tem uma, uma armadura em, fib em fibra de poliéster, 4 kg por metro quadrado e essa sim vai nos oferecer resistência à tração, à compressão, ao ponçoamento, etc. Todas as características uh, mecânicas que permitem que o sistema seja uh, duradouro. Um aspecto muito importante é que a junta de sobreposição da camada inferior não pode coincidir com a junta de sobreposição da camada superior. Isto é, o encontro entre duas membranas tem que ser... Uh, da, da, da membrana de cima tem que estar a meio do rolo da membrana de baixo e vice-versa. agora, uh, seguindo o mesmo raciocínio da sobreposição dos, dos 8 centímetros, vamos aplicar a camada adjacente que vai chegar junto ao murete e arrematar em cima da nossa uh, banda inferior e consequentemente também em cima da banda de reforço, da parte horizontal da banda de reforço, ok? Isto é feito sempre obviamente para alinhar as membranas. As membranas são alinhadas, o rolo é recolhido e depois vai ser uh, desenrolado e aplicado já devidamente alinhado, na posição que nós queremos. Como nós vemos aqui na zona onde foi soldada, uh, o próprio betume da membrana está a refluir na, na, na sobreposição. Este é o sinal que nos diz que a membrana está fundida, ok? Está totalmente aderida. Um, agora, dizer-vos que, também, antes de passarmos à parte do remate do, remate, um, do encontro com o paramento vertical, dizer-vos que as juntas de sobreposição transversal, também elas não podem estar alinhadas, isto é, eu não posso ter dois rolos a terminar, por exemplo, este rolo, a sobreposição ser feita aqui, e na linha seguinte a sobreposição ser alinhada. Okay? Isto não pode acontecer, Tem que ser desviadas, por uma questão de, de, de do sistema ficar mais frágil quando nós encontramos duas membranas, duas membranas, perdão, duas, duas juntas de, de sobreposição. Um aspecto também importante, o porquê de nós executarmos esta banda de reforço e não subirmos com o sistema impremobilizante para cima. Nós recomendamos executar o sistema desta forma, porque, Porque é muito normal que a platibanda e a laje tenham movimentos disparos e esta é, um, é, é, um, é um, uma fragilidade que tem o encontro do, e o sistema construtivo em si. Ou seja, nós aplicando a banda de reforço e tornando independente o sistema de horizontal, se houver um movimento disparo entre as duas funções, a própria banda de reforço vai ter capacidade de trabalhar sem afetar as membranas que estão na horizontal. Okay? Vamos simular agora dois possíveis remates. O que nós vemos do nosso lado esquerdo e que é executado com uma membrana com terminação plástica, porque se supõe que vai ser um sistema que vai ser totalmente coberto, é um remate executando um roço na própria parede, simulando Ok? E a própria tela entra dentro da parede, é feito um reboco armado e a zona de escorrimento de águas é desviada da linha da própria membrana, garantindo por aí uma, uma salvaguarda quanto à estanquecidade do sistema em si. Ok? Na horizontal, à parte dos 15 cm aproximadamente que vem da banda de reforço, devemos estender esta banda de terminação mais 10 cm, ou seja, 15 cm na horizontal. Em termos de altura do remate da própria membrana imprimabilizante, isto é, esta cota de nível uh, cá em cima, esta cota de nível cá em cima, ela deve ser. Segundo os documentos de aplicação 10 cm, nós recomendamos que seja 20 cm acima da cota da cobertura acabada. Isto é, se por cima destas membranas nós tivéssemos uh, XPS, gravilha ou lajetas, o que quer que fosse, a cota da nossa cobertura acabada ela devia arrematar 20 cm para cima. Okay? Isto para quê? Por causa da, da chuva da incidência da chuva, que deve ser uh, protegida até uma, determinada, até uma determinada altura que nós uh, apontamos para, para os 20 centímetros. Okay? Como? Sim, sim, força. Um aspecto importante que eu não referi, e devia ter referido logo no início, porque é um aspecto crucial, obviamente, é que as sobreposições das membranas sejam executadas respeitando o sentido escoamento das águas. Isto é, se nós temos uma cobertura uh, neste sentido, a membrana de cima deve sobrepor a de baixo, ok? Para, obviamente, evitar que haja a infiltração da água entre as juntas das próprias, uh, entre as sobreposições das próprias membranas. O que vamos simular agora é um sistema aparente. Vamos supor que nós queremos uh, ficar com o moreto à vista, com a platibanda à vista. Temos o nosso sistema na no horizontal, vamos levar aqui o, o XPS, etc. Ele vai subir e depois queremos que o, que o moreto fique à vista. Temos duas opções. Ou rematamos com uma banda de terminação mineral até ao topo do moreto, Ok? Ficamos salvaguardados, ou então executamos o sistema que nós vamos executar aqui, que é uh, rematar, mais uma vez, 20 cm acima da cota de acabamento da cobertura, com uma membrana mineralizada, de xisto, e uh, depois de aderi-la, rematamos com um perfil metálico selado com mastique poliuretano, que é exatamente o que vamos ver aqui. Ok, agora vamos então executar o remate, vamos aplicar o perfil metálico. Este perfil metálico vai sobrepor e servir de proteção superior ao remate com a membrana, vai ser aparafusado numa zona já sem membrana e vai ser rematado com um cordão de mastique de poliuretano e elástico de NPU. Todo este sistema é um sistema danoso. ok? foi soltada a furação, ou seja, temos uma proteção superior ao nosso sistema impermeabilizante. não obstante, ainda temos risco de infiltração por trás do perfil. Então o que vamos fazer é agora, com um, um mastico poliuretano, selar a, a parte superior do perfil metálico já vem preparada para receber esse cordão de, de mastico. Cá está. Temos terminado o nosso remate aparente hum, da membrana imprimabilizante e com isto, com, a, com o remate do mastique, garantimos que a água que possa escorrer da própria palatibanda não se infiltre por trás do nosso sistema de imprimabilização. Bem, ultrapassado que está então o remate perimetral e a execução da, da secção de cobertura, vamos agora falar da, de uma junta de dilatação, uma junta de trabalho, como é que se faz o tratamento com o sistema bituminoso de uma junta de dilatação. Okay? Neste caso é uma junta de dilatação horizontal plana o uh, que vamos simular e vamos começar por aplicar antes do, do sistema impermeabilizante, ou, ou seja, antes desta, da aplicação destas duas camadas de membrana que nós já vimos anterior, vamos aplicar também uma banda de reforço da própria junta. Esta banda hum, convém que tenha uma, uma, uma largura aproximada de 50, 45 a 50 cm, ok? E ela vai ser empurrada para dentro da junta. Para quê? Para que a secção da própria membrana seja superior à secção horizontal. Ou seja, quando a junta de dilatação trabalhar, dilatar e contrair, a membrana vai ter espaço para poder trabalhar, ok? Okay. ok, tal e como podemos ver agora a própria membrana em si está a entrar dentro da própria junta e a sair vamos agora aplicar vamos, ou vamos simular a aplicação do sistema betuminoso que vem da própria secção horizontal esse sistema betuminoso vai ter uma particularidade vai termida, terminar imediatamente à direita da junta e do outro lado, imediatamente à esquerda da junta. Ou seja, o sistema horizontal não atravessa a junta de dilatação, vai terminar na periferia da própria junta. Vamos aplicar do outro lado. Bem, posteriormente a aplicar então o um sistema horizontal que vai rematar, como eu disse, na, na periferia da própria junta, vamos agora aplicar um cordão elástico de junta, de base botuminosa. Qual é a função deste cordão? Permitir, ao ser elástico, que a própria junta trabalhe e criar uma sobreelevação para que a banda de terminação do sistema fique com uma secção maior e possa acompanhar também os movimentos da própria da própria junta de dilatação. Okay. Dependendo da dimensão da junta, pode ser necessário reforçar o cordão de junta ou não e aumentar a secção do mesmo. Arrematado que está o sistema na própria secção horizontal, na periferia da junta de dilatação, o cordão executado, agora vamos aplicar a banda de terminação que, promovido pelo cordão, vai ultrapassá-lo e ficar com uma secção de banda maior à secção horizontal que ela ocupa, ok? Esta banda tem que ter uma largura mínima de 30 cm. Dependendo também, obviamente, da largura da junta de dilatação. Sou muito larga, temos que aumentar a dimensão da banda. Ok. Ok, uh, recapitulando e para acabar, relativamente à junta de dilatação. Portanto, na própria junta nós temos uma banda de reforço, primeiramente, que atravessa a própria junta. Depois temos o sistema impermeabilizante, de duas membranas, que termina na periferia não atravessando a própria junta. E depois temos uma banda de terminação que, tal como a banda de reforço inicial, atravessa a junta. As duas bandas, quer a de reforço, quer a banda de terminação, têm uma secção maior, para que a junta possa trabalhar, o sistema construtivo em si, imprimabilizando, trabalha de forma independente, e quem faz a ligação são as duas bandas, a de reforço e a de terminação, que têm a secção e estão dimensionadas para isso, e conseguem dilatar e contrair sem que fissurem. Bem, assim terminamos a nossa demonstração de produto, inserida dentro dos dias do PRO da Leroy Merlin Portugal. Hum, Resta-me, em nome da Danosa, agradecer o facto de terem assistido a esta demonstração e convidar-vos a continuarem uh, a incrementar o vosso know-how uh, e a capacitar-vos tecnicamente assistindo também aos próximos, às próximas demonstrações. Obrigado.